Oi, eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, é o nosso pala gaúcho, tchê. Olha só essa boina gaúcha aqui, ó. que maravilha. Olha o nosso pala, nós vamos fazer essa peça aqui, gente. Olha que maravilha. Vamos estar fazendo o pala completo com a boina, gente. Maravilhoso, né?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 Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, meu povo! Vamos fazer o nosso pala gaúcho! Mas, bah, Agora, pro frio, é uma maravilha, né, gente? Então, vamos lá! Vamos aos moldes, então, tá? Você vai precisar né, de botãozinho Rita, tá? Pra gente tá colocando nosso pala vai precisar de cordinhas pra gente tá colocando na nossa no nosso chapéu na nossa boina né modelo novo tá e o nosso um, um filete tá que eu vou usar malha tá filete né pra gente tá colocando ao redor do nosso pala você vai precisar de um focinho de porco ou um a maioria chama de focinho de porco, né? Então, eu vou começar a chamar de focinho de porco também, tá? Aqui a gente chama de regulador, né? Mas, ó, esse aqui você vai precisar de um, tá? Pra nossa boina. E, e dois finalizadores, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, e os moldes, né? Gola duas vezes dobrado, frente duas vezes dobrado e costa uma vez dobrado. Eu tô usando soft, Ok? Eu tô usando soft porque ele é mais quentinho, né? Tô fazendo ele simples. Você pode fazer duplo, né? Aí você corta uma vez a mais, né? Ah, no caso, você pode fazer com outros tecidos. Eu tô usando soft. Você pode fazer com outro tecido plush. Você pode fazer com pelúcia, né? Pode fazer dupla face. Então você fica à sua disposição, tá? Então a gente vai usar também esses filetes aqui pra gente estar tá colocando na bainha do nosso pala tá? É, de malha, tá? Dois, tá? Eu cortei dois aqui, tá? Pra gente tá colocando na nossa bainha do nosso pala, tá? E para o nosso bonezinho, tá? Ele é um bonezinho estilo Bueno, ele é bem estiloso, tá? Então, você vai cortar esse molde aqui, que é da aba, duas vezes dobrado, esse aqui você vai cortar uma vez no Soft e uma vez na malha, que é o forro, tá? Então, uma vez no soft, uma vez na malha, dobrado, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez no soft uma vez na malha, dobrado também. E dois filetezinhos assim pra gente fazer a amarração, tá? Dois filetezinhos assim, pequeninho pra gente fazer a amarração, né? Então, são esses materiais que a gente vai usar para fazer o nosso pala gaúcho. Vamos começar fazendo ele, então... Então, vamos pegar as nossas costas, pegar o nosso alfineteiro, vamos pegar as nossas costas aqui. É uma peça simples, fácil, rápida de fazer, tá? Vamos ver onde que é o avesso, aqui. Vamos pegar a nossa frente, as nossas frentes. Vamos ver onde é que é o avesso, aqui. Aqui. A vez com avesso, direito com direito, e vamos pregar as nossas frentes nas nossas costas, aqui. Não tem erro, né? Passar uma costura aqui e aqui, ok? Bora lá, então. mesma coisa do outro lado. Ficou assim. A gente a gente vai até na overlock passar uma limpeza aqui e já aproveitamos e damos acabamento aqui embaixo também, OK? Então tá aqui. Nosso pala já dado o acabamento. Vamos montar as nossas golas. Aqui a nossa gola. já tá avesso direitinho. Então, vamos passar uma costura aqui, de fora a fora, até aqui. Deixar aí embaixo pra gente virar a peça, ok? Bora lá então. feito a nossa nossa costura, a gente vai fazer pique aqui pra gente virar a peça. Feito o pique, a gente vira a peça. ponta aqui já faz uma costura de segurança aqui embaixo a gente vai achar o um meio aqui faz um pique que é o nosso meio vamos pegar o um, um nosso pala aqui é o nosso meio não precisa nem fazer pique que é ali pique aqui vamos colocar um alfinete aqui para não sair do lugar e vamos pegar a nossa gola aqui ok o alfinete ficou assim agora vamos pegar o nosso filete tá? pegar o nosso filete dobra uma vez aqui outra vez aqui todos os filetes é desse jeito que eu faço tá gente? e aqui a gente vai abraçar a nossa peça desse Daqui de cima, ó Deixa eu mostrar a peça aqui pra vocês A peça tá assim Então a gente vai vir passando o filete aqui, ó Até aqui, ok? Vai vir passando o filete Vamos começar aqui Vamos arrodear tudo aqui E vamos terminar aqui Ok, gente? Filete, uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E aqui a gente vai abraçar a nossa peça, assim, tá? Bora lá, ó Vamos começar aqui E abraçar a nossa peça pra cá Entenderam? Bora lá agulha para baixo, a gente vira a peça, arruma o filete primeiro Arruma o filete primeiro, gira a peça e abraça ali, coloca dentro do filete ali Você pode estar tá usando viés aqui, tá gente? É o nosso pala gaúcho. Mesma coisa aqui, agulha pra baixo, vira, ajeita o nosso filete e coloca a peça aqui debaixo do filete aqui, abraçando, o filete abraçando a peça aqui pra dar acabamento. A gente corta o excesso Aqui também Bem rente E depois a gente vai vir passar outro filete aqui Na gola Ok? Então ficou assim Nossa peça Agora vamos pegar o outro filete E vamos passar aqui na nossa gola se você tem overlock, você passa um overlock aqui para ficar mais fácil para você casar o filete aqui. Se você não tem overlock, aí você já pode passar direto aqui. Eu vou passar um overlock aqui antes de passar o filete para ficar mais fácil, tá bom? Overlock passado aqui, dado acabamento em cima, a gente vai passar o nosso filete aqui na gola. Dobra para dentro para dar acabamento, tá? Faz uma dobra bem fininha aqui. E uma vez para dentro... Outra vez pra dentro, ó, vai dar esse acabamento. Agora, você vai abraçar a nossa costura ali, a nossa peça aqui, tá? Ó, aqui, vai dar o acabamento, né? E você vai vir aqui, abraçando a nossa gola aqui, ó, tá? Deu pra entender? Então, vamos lá. usando malha para o filete e soft para a peça, ok? Estamos fazendo o nosso pala, pala gaúcho. você corta e dobra pra dentro também pra dar acabamento, tá? Pra dar o mesmo acabamento que você deu lá no começo da peça. ficou assim agora a gente vai rebater tá esse nosso filete vai colocar aqui pra cima tá e vai rebater ele vim fazendo uma costura aqui tá Aí, o nosso pala já tá quase pronto. Falta só o nosso botãozinho aqui, ok? E daí, é só fazer a nossa boina. Vou lá colocar o botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? Então, tá aqui já, colocamos os botãozinhos aqui. E o nosso pala ficou assim. assim o nosso palo ok então vamos reservar e vamos fazer o nosso chapeuzinho a nossa boinha por ser uma peça pequena ela chega a ser um pouco mais complicadinha né mas vamos lá vamos pegar esse molde aqui vocês viram que o pala foi bate para fazer né Agora, pegar o nosso chapéu Aqui Esse aqui é o forro Aí, aqui tá o nosso chapéuzinho A gente vai juntar Essas vincas aqui, tá? Ó Vai juntar aqui, passar uma costura aqui Aqui E aqui no meio, ok? Bora lá, então assim vamos pegar o outro molde tá? esse aqui aqui tá a peça que a gente acabou de fazer e agora, esse, essa peça aqui a gente vai colocar ela aqui. Sim. Esse essa parte aqui a gente vai vir com ela desde aqui, ok? Ó, essa parte aqui, essa parte aqui, a gente vai colocar aqui e vai vir costurando ela toda aqui ao redor, aqui, ok? Então, colocamos aqui, achamos o um meio aqui, né? Vamos achar o nosso meio aqui. Meio aqui. Vamos achar o nosso meio aqui também, tá? Meio aqui. e virar no direito né para não se confundir e aqui meio com meio a gente vai começar a costurar vamos colocar o nosso alfinete aqui no meio para ele não se mexer e vamos começar a costurar vamos pegar daqui já vamos pegar daqui ó tá pegar daqui, dessa parte aqui, e daí a gente vai vir, ó, pegou aqui, costurou aqui, e a gente vai vir arrumando, girando a peça aqui, arrumando pra cá, tá bom? Bora lá, então. Leve o calcador, com a agulha para baixo e gira a peça. Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui você vai ajeitando. Do calcador Mesma coisa Mesma coisa Tirou o alfinete Ficou assim Vê se vocês conseguem entender agora Olha só Aqui tá a parte que a gente costurou Aquele molde que a gente costurou esse aqui é o molde que a gente acabou de costurar ok ela te vira no direito para mostrar para vocês como ficou aqui pelo direito assim aqui agora a gente vai fazer a nossa aba tá as nossas abas são duas vamos juntar as nossas abas aqui Virar, prespontar e passar uma costura de segurança aqui, ok? Pronto, vamos achar o nosso meio aqui. aqui é o nosso meio. Agora vamos achar o nosso meio aqui. Costura com costura aqui. Aqui é o nosso meio. Agora vamos pegar a nossa aba aqui, ó. Tá? Meio com meio. Bora colocar um alfinete aqui. E aqui, a gente vai pegar a nossa abinha. Ok? Bora lá. Nosso alfinete a nossa aba tá pronta, ok? Vamos fazer o nosso filete de amarração. Filete de amarração é uma tira, tá, gente? Aí vocês passam a costura aqui no meio, tá? Ó, dobra aqui, dobra aqui passou a costura. Para de soft ele não desfia, tá? Se fosse em malha, se fosse outro tecido, você teria que dar mais uma dobra. Mas esse aqui é soft, então não é preciso, tá, um acabamento, porque ele não desfia. Aí tu só costura. Mesma coisa com a outra. agora você vai colocar esse filete de amarração aqui ó tá no meio das duas costuras dessa costura aqui e dessa aqui tá assim Agora vamos pegar a nossa, nossa, nosso elástico E aqui, na costura aqui, a gente vai colocar o nosso elástico, ok? Bora lá Mesma coisa aqui, tá? Ó costura aqui Vou por pôr um meio centímetro para lá, né? como a gente colocou aqui também você coloca o elástico só um arremate pronto agora vamos fazer o nosso forro, tá gente? forro, eu tô usando malha, tá? mesma coisa, a gente vai fechar as penças aqui, tá? Pens fechadas Vamos pegar o nosso Nosso outro molde Fazer um pique aqui Mesma coisa que a gente fez pra montar o nosso chapéuzinho, tá? Aqui na frente a gente faz um pique também, né? Mede bem aqui Mediu Faz um pique. Aqui é o meio. Então, vamos pegar o nosso... Nossa outra peça aqui. Pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete. E aqui a gente vai vir fazendo aquela mesma jogada que a gente fez no outro lá, né? Girando até chegar, né? No ponto certo aqui, ok? Então, bora lá. Pessoal, que não tem muita habilidade, vai se bater um pouco aqui, tá? Mas, depois que vocês pegarem o jeito, vai embora. Vocês vão fazer uma atrás da outra. tentar tirar minha mão da frente pra vocês visualizar, tá? Chegou aqui, eu ergo o calcador e giro essa peça aqui, essa parte aqui de cima, né? O molde ali de cima. Aqui eu tô fazendo fogo, mas é a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? E vou costurando. Chegou aqui. Eu paro e giro a parte de cima Chegou aqui, eu paro e giro esse, Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui de cima E aqui, ela já encaixou ali né? Agora é só eu seguir costurando Aqui eu vou girando esse molde aqui de cima, tá? Vou girando esse molde aqui de cima até ela encaixar. gente ó esse foi o molde que a gente pegou a dica que eu dou pra vocês é até vocês ter um pouco de habilidade vocês alinhavar antes de ir direto com a máquina né se vocês alinhavarem vai ficar mais fácil tá então o nosso forro tá pronto agora vamos pegar a nossa peça aqui já colocamos nosso, os nossos filetes de amarrações Então, tá aqui o nosso forro Vamos vestir o nosso forro na nossa peça principal Aqui a gente sabe que é o meio da nossa peça principal, né? Do nosso boina aqui, nosso chapéuzinho da nossa peça principal Então, aqui a gente vai fazer um pique, costura com costura aqui e achar o um meio aqui também, tá? Então, aqui é o nosso meio. Aqui é o nosso meio. Nós estamos com o direito aqui. Aqui nós estamos com avesso. Com avesso. Então, direito com direito, a gente vai colocar o nosso forro aqui. A nossa boina aqui. A, o nosso. A nossa aba vai ficar aqui pra dentro, tá? Tá? Pique com pique, a aba pra dentro, aqui avesso, aqui avesso, direito com direito, então, ok? Então, vamos colocar um alfinete aqui, que aqui a gente sabe que é o nosso meio. E vamos vir vestindo o nosso forro na nossa peça principal, colocando os nossos filetes de amarrações, tudo pra dentro, tá, gente? Tudo para dentro, cuidando para não costurar junto, né? A parte que não é para costurar, ó. Vamos colocar o nosso filete de amarração tudo para dentro, ok? Colocamos o nosso filete de amarração tudo para dentro, a nossa aba para dentro. E agora aqui a gente só vai cuidar. Costura com costura, ó. Costura aqui. Costura aqui costura aqui, né? Se você se sentir mais confortável, você coloca um alfinete em cada costura, né? Ó, aqui. Juntando as costuras, tanto da peça principal, quanto do forro, ok? Aqui. Aqui E a última costura Aqui Ok? é agora a gente vai passar uma costura aqui ao redor de tudo Juntando as duas peças, tá? Vamos deixar uma parte aqui Aqui e aqui só pra gente tá virando a nossa peça, tá? Entre aqui que a gente vai deixar um buraquinho pra gente estar tá virando a nossa peça, OK? Então bora lá. A gente sai Ó Tiramos todos os alfinetes Né? Deixamos um buraquinho aqui Pra gente virar, ó Tudo costuradinho Vamos virar a nossa peça Agora, a gente vai fazer o pressponto, a gente vai presspontar a peça, tá? Pra dar acabamento ali nos filetes de amarração, ok? Vamos passar um pressponto aqui em tudo e já aproveitamos e fechamos esse buraquinho aqui, ó, que ficou, né, aberto. A gente já aproveita e fecha ali, tá bom? Vamos lá, então. aqui a nossa boinha agora vamos fazer, terminar o nosso filete de amarração bonitinho ficou, né gente? olha só, ela é toda diferente ela é muito diferente muito linda sabe? ela é show de bola ok? então aqui você vai dobrar pra cima e passar um arremate aqui, tá? Deixando aqui aberto a gente tá colocando o nosso filete aqui, né? Isso eu ensino para vocês em todas as peças que tem amarração. De boné, chapéu, cowboy, coroa, tudo eu ensino isso aqui, né? Tá aqui. E agora, a gente só. Coloca aqui o nosso filete de amarração para pra dentro. Aqui é onde vai as orelhinhas dos nossos bebezinhos. E aqui a gente vai colocar o nosso tucinho de porco, né? O nosso regulador. Eu chamo de regulador, mas aqui... Eu conheço como regulador, né? os nossos finalizadores. E a nossa boina gaúcha tá pronta, certo? A boina gaúcha, né? Olha só como que ficou, como ficou atrás, na frente. Nosso pala, né? Nossa boina. Aqui tá a versão azul, né? Caso você queira fazer com outras cores, né? assim, nosso pala gaúcho, né? Que é o pala e a boina. Essa facinho de fazer, né? Mais complicadinho é né? a nossa buena gaúcha, mas também não é um bicho de sete cabeças, né, gente? É uma peça maravilhosa, né, gente? Olha só, eu achei tão lindinha essa peça, tão maravilhosa, né? A gente já tem um vídeo de buena, mas é diferente dessa aqui, tá? Essa aqui, ela é a nossa boina Gaúcha. Ela é diferente daquele vídeo de boina, daquele molde de boina que a gente tem já. Tá bom, gente? Quis trazer pra vocês que eu achei uma boa pedida agora pro inverno, né? Agora, pro frio, pessoal do sul, pessoal gaúcho, né? Ah, Faz muito frio. Nós aqui de Santa Catarina também usamos muito isso, porque aqui também faz frio. Então... Eu quis trazer para vocês esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esse molde com certeza vai aparecer por lá no grupo temático, né? Que é um grupo onde a gente posta molde com temas, príncipe e princesa, a, a moldes de, de Molde de profissões então uma hora ou outra aparece esse molde lá no grupo temático se você não participa do nosso grupo temático é só entrar em contato comigo que eu a ah, passo para vocês tudo certinho eu informo vocês como que é a para participar do nosso grupo temático Ok pessoal tenho certeza que vocês vão amar os nossos grupos, né? A gente tem o grupo temático, tem o grupo online, né? São todos grupos pagos, né? Grupos, o temático é 15 reais mensal, o outro é 25 reais, né? Então, mas são todos grupos maravilhosos, vocês têm dicas, vocês têm molde, vocês têm participo de sorteio, são todos a ah, ah, grupos maravilhosos da Animania, né? E molde todo mês, grade completa de moldes, então. É, são todos grupos maravilhosos se você não participa, você só me chama aí. Dá um, tem todos os meus contatos aqui embaixo desse vídeo né, na descrição, me chama, me dá um toque cheiro, eu quero participar dos grupos e eu entro em contato contigo e te explico como que funciona, tá bom? então por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado tá bom? Até a próxima Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupas pet Agora no inverno vocês vendem muito Gente, no inverno é a época do ano que mais vende roupas pet Vende o ano inteiro, a gente vende o ano inteiro Mas no inverno aqui pro sul, né? Pro lado do sul, pra quem mora pra cá pro sul Aproveita essa época do ano pra investir em roupas pet Roupinhas quentes, roupinhas de inverno pijaminha, vestidinho, quentinho, com estilo, jaqueta jeans a gente tem vários vídeos aqui, a gente tem molde entra em contato com a gente aí, ó. Ó, dá uma olhada nos vídeos você que entrou aí agora, dá uma olhada aí nos vídeos vê todos os vídeos que a gente tem gente, vamos investir no mundo pet porque ele cresce a cada ano, com crise, sem crise o mundo pet continua crescendo então vamos investir nesse, nesse ramo aí Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Beijos. fique com Deus. Tchau.